Olá, estamos aqui com mais um momento do Espaço Família para trazer informações sobre a psicologia para você e sua família. Eu vou trazer hoje algumas dicas, algumas atitudes que a gente pode começar a implantar no nosso dia a dia que pode trazer resultados positivos na nossa saúde mental. Uma delas é a prática do exercício físico. É uma prática aí, às vezes, orientada pelo profissional de educação física ou uma atividade que você já gosta, que você já pratica ou iniciar pode ajudar na saúde mental. Prática de hobbies terapêuticos, então, viagens, é, é, hobbies, jogos, né? na, na sua medida, também é uma boa atitude para a saúde mental. É, a gente vai dizer condições sociais, como questão de moradia, questão de, de saneamento, isso vai influenciar também para que eu me sinta tranquilo, para que eu me sinta acolhido dentro do meu espaço de moradia. E aí a gente vai entrar nas questões das políticas públicas, né, do desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem nas condições sociais. A própria qualidade de vida, né, eu me perceber com qualidade de vida, a questão dos vínculos sociais saudáveis, eu conviver com pessoas que me fazem bem, que favorecem, que me motivam, que me auxiliam e não aquelas pessoas que me puxam para baixo, que só trazem notícias ruins, que só falam mal. Essas pessoas, né, a gente tenta se afastar um pouquinho. É, o desenvolvimento do autoconhecimento, então eu me conhecer, eu me desenvolver, o que é bom para mim, o que eu gosto, o que eu quero para minha vida. Uhum. abertura de novos conhecimentos, então estudar, ler, é, conhecer lugares, pessoas, coisas diferentes, então essa abertura ao novo autonomia mental, então eu ter a autonomia de pensar, de decidir conforme as minhas experiências, as minhas crenças, as minhas vivências não precisar é, ter que seguir a ideia dos outros, se eu nem concordo, eu nem sei se é isso mesmo que eu desejo mas eu pelo menos poder refletir se é isso que eu quero, isso que eu penso também é, contato com a natureza, então às vezes fica lá, só relaxando, olhando o céu, a, a natureza, um pé descalço na grama, na terra, isso nos auxilia bastante. É, o desenvolvimento da espiritualidade conforme a sua crença, da forma com que você acredita, mas ter uma espiritualidade nos favorece também. E pensar sobre o seu sentido de vida, quais são os seus propósitos, Aquela questão, o que eu desejo? O que eu quero para mim? Aonde eu quero chegar? Então, quando eu tenho isso mais claro, eu posso começar a construir um caminho que me direcione para isso. Se você percebe que está com alguma dificuldade nessas áreas, em conseguir cumprir, em ter na prática essas atitudes no seu dia a dia... Também pode procurar ajuda, né? Procurar ajuda de algum profissional na área de saúde mental, para que a gente vá favorecendo e vá desenvolvendo cada vez mais essas atitudes. Então, se você tiver alguma dúvida do que a gente conversou hoje aqui, quiser algum esclarecimento a mais, ou quiser sugerir um novo tema para conversar aqui no Espaço Família, me procure lá nas redes sociais, psicóloga Gisele Fuchs. Tá ok? Então, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!